casa. <risos> ontem você tava demais, Não, pô, mal saudade. Chega aí, tá vocês, que eu gosto pra caralho. Quando, chega, quando você foi, O eu... Ninja, o Zóio, Inutilismo, Cauê, uns caras que eu não via mal, On... Cota, é, pulei, ah, o ninja Aí continua. o Zóio teve um atrasinho, vocês falaram pra eu ficar um pouquinho mais, aí eu falei, já vou ficar pro Zóio, já vou ficar pro Ninja. Eu quero ver o um Ninja. Depois Todos eu abraço afiricano. o Ninja, o Ninja. Mano, é que. Você viu como o Consielo é uma pessoa maravilhosa? Nossa, o Consielo é uma pessoa Ele muito feliz. Não sei o quê. Tá alto. Aqui, ó, deixa eu ver Nossa, poderosíssima Tatá. Você quer é isso? Você tá muito gata. Ah, entendi. É o outro. Vou comer sua bunda. Mas eu puta. Filha da puta do caralho. Tatá, vai se melhorou, Deu uma baixadinha. Eu tô tentando tirar o feijão no meu dente. com <risos> Que cara sensacional, mano Sensacional, né? Vai aguentar todo <risos> dia, vai ser sensacional é, Eu não ele pra tomar umas Um brinde, meu oh. copo tá vazio já meu Isso aqui Deus. é o cura ressaca, mano Quando você tá de... Ixi e... Não, mas tá funcionando, ah, tá funcionando alguma coisa aí